Pra gente dropar pelo outro lado é que ele tem... Matei ele, tem matei ele. Mim, mas eu vou vê se tem alguém, Beca. Assim. Vê se tem alguém, Beca. Tá abrindo, tá abrindo. Eu matei um, eu matei um. Tem quantos aí ainda, você viu? É seu, pô. Não tem que ser direito, só ué. Não tá mais na rampa. Vocês tão viando os outros... Tá uns limpo, tá limpo! Cuidado uns... da DTK! Para, para, para, para da DTK! Tá, já morreram Batateiro. todos aqui. What? Morreu dois, é mais morreu um, dois. Tinha é um, é tinha um, mais um. Não, tinha não, pô.